E ficou aqui, ó. Só aqui na espreita. Só pra pegar ali, ó. Quem tá vindo ali. Quem tá ali na trincheira deles. Ou você simplesmente morre por quem subir na torre ali pegar você. Ó aqui, Bradock já tá aqui. Eu não sei o que esses caras fazem ali. Então o que, que eu faço? Eu venho aqui, ó. Subo aqui e pego a mina aqui rapidinho, ó. Jogo aqui. Eu desço aqui, ó. Jogo bem aqui. E jogo aqui, ó. Pra quando descer aqui, já pegar aqui na mina. Olha lá, viu que tá atirando lá, ó. Só aparece ele achar que tu vai e tu não vai, ó. Era pra ter jogado bem ali, ó. Ele achou que tu foi pra lá, ó. Tu já tá é aqui, ó. D. De... Olha ele aqui, ó. O outro lá, ó. Não viu? Não me viu, não acredito. Ele tu é aqui, ó. Olha é o outro, ó. Ó, pula, pula pra lá, ó. Morreu. Ah, cara, eu queria deixar aqui no um...